Coming from my eyes, and leave it alone. <laughs> A, é a, a... a é de... <doforma> Ixi, fazado... merda Nino Nenê Dá uma eu farei o seu rosto mais belo de De que E está escrito Legal cara Uma <tos> Pô, ah, as baleias quando faz cess, Elas precisam Elas gostam de litros de cozinho Um dia parei professores. Chupou a minha merda Quatro vezes uma voltada <risos> <risos> <risos> <risos> <Aí foi. Cozinha. risos> Onde... O tá que parar Parei Cozinho policial são os tinha Tá logo Que que é Não quero dar Ele tá parando.